Carlito, chegámos à sua parte favorita do programa, que é mãos à obra. É verdade, e este é tão fácil, vai ficar impressionado. Não acredito. É Eu quando fico sempre com o pé atrás. Não. Neste programa vamos dar uma dica lá para casa para quem precisa de uma secretária, para o marido, para o teletrabalho, para o filho, para o que quiser. Vamos fazer uma secretária para o João para ficar aqui no quarto dele. O que é que precisamos para fazer uma secretária? Sim, no meu ponto de vista é pés e tampo. Tão simples quanto isso. Pés. Vamos usar uma estante que eu encontrei na Leroy Merlin, que existem vários tamanhos e várias cores. Eu escolhi em preto para fazer um contraste com madeira, que é o que vamos ter aqui no quarto, mas também existe em branco. E, acima de tudo, a dimensão mais pequena, existem os tais vários tamanhos, tinha o tamanho perfeito para fazer os pés de uma secretária. Escolhi um tampo de cozinha maciço, Vai ser cortada à medida, vamos usar os pés e esta estante em duas para fazer os pés. Depois expliquemos melhor, mas é basicamente <risos> isto: é simples. É muito simples, de facto é muito simples. Mas o primeiro passo é montar a estante. Boa! Bom, os pés estão montados com estas estantes e agora vamos ao tampo. O tampo é este temos aqui atrás, que a Ana escolheu, que é madeira maciça. Este tampo vem com 2,5 m por 65. A Ana não quer 2,5 m, vai querer um, um, um tampo com 1,40 m e o que nós vamos fazer é cortar aqui. A Ana podia mandar cortar o tampo para um Raman que eles fazem esse serviço, mas ela prefere cortar aqui, porque se houver diferenças, nós aqui acertamos. Podemos usar esta máquina que está aqui, que é circular, uma tico-tico e, os os mais hábeis, o serrote. é posicionar estas quatro estantes que a gente já montou. A Ana está a montar as outras duas, eu estou a montar aqui esta. E depois vamos aplicar o tampo por cima.